Pensar inteligente, usar a inteligência a seu favor, tá ligado, rapaziada? Quer ir pra pista? Usa a inteligência. Não é pra ir pra pista pra perder a arma. E outra, por que tu tá com essa magnum aí? É, minha pistola, pô. Tu pegou aonde? <risos> no baú. Essa aí sabe de quem é essa pistola, seu filho da puta? De quem? Essa pistola é minha, ô viado. <risos> <risos> Eu vou andar. O ainda parecido. mandou valer, mano. Porra! porra. feito é patrão, filha olha da puta! Aí, <laughs> Larga essa só. porra! Ué, chef, Larga cara. essa porra! Marreto, aqui. Aqui. Olha aqui! Olha a calça do marreto aqui, ó! A calça do marreto aqui, Olha, olha só! Tô... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Olha caralho! Você é seu amor de Chefinho! Opa, vai essa porra sai meio pra mim, caralho! Tá mandado, pô